Vamos fazer nosso início de jogo já, excluindo as dezenas 01 e 02. Começando então com a dezena 03 que deve retornar. E apostando ainda na sequência da dezena 04 e 05, que saíram no último concurso e devem estar saindo novamente. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Nessa linha nossas escolhidas foram as dezenas 06 e 09. A dezena 06 saiu no último concurso e deve sair novamente. A dezena 09, já fez uma sequência de 4 jogos seguidos sendo sorteada, então vamos seguir acreditando nela. A dezena 10 não está em nosso jogo, assim como as dezenas 07 e 08, que tem muita chance de falhar no concurso 1975. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Nessa linha vamos acreditar nas dezenas 13, 14 e 15. As dezenas 13 e 14 foram sorteadas por 8 vezes seguidas saindo juntas, falharam juntas no concurso passado. E agora devam ser sorteadas juntas novamente. E a dezena 15, se olharmos os últimos 20 concursos, nunca ficou dois jogos de fora e pode estar retornando. E as dezenas 11 e 12, estão com o padrão de sair em um concurso e falhar no seguinte então vamos deixá-las de fora. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha estamos acreditando apenas nas dezenas 16, 18 e 20. Vamos apostar na frequência da dezena 16, que já vem de uma grande sequência. Vamos apostar ainda na dezena 18, que já era para ter sido sorteada no último concurso, e deve aparecer no 1975. E ainda acreditamos na dezena 20, que saiu por 3 vezes seguidas a alguns concursos e pode estar repetindo o padrão. Enfim, na última linha, da dezena 21, à dezena 25. Temos ainda 4 dezenas para distribuir. Vamos apostar nas dezenas 21, 22, 23 e 24. Deixando apenas a dezena 25 de fora, ela é uma das dezenas mais frequentes nos últimos concursos, então dentro das opções decidimos deixá-la de fora. Lembrando que essa foi apenas uma análise, o correto agora é você gerar seus jogos usando as outras ferramentas do sistema para aumentar suas chances.